Mais um inferno. Fazer o que, né? Você é nova? Não, é porque eu sempre me escondo de você. Sim, eu sou nova. Seja bem-vindo, meu nome é Ana. Legal, agora mostra a minha sala. Ah, tudo bem. Bom dia, alunos. Bem, vamos ver o que temos para hoje. Ah? ah! Muito bem, classe. Como podem ver, hoje temos uma aluna nova. Seja bem-vinda. Espero não ter problemas com você aqui, senhorita Cole. Não terá. Ótimo! Bom, na aula de hoje... Senhor, tem certeza que podemos liberar a garota? Eu acho que Green aprendeu sua lição no seu tempo no reformatório. Está apta para voltar à sociedade. Mas senhor, ela matou o próprio irmão. Eu sei disso, oficial Harry. E foi exatamente por isso que ela veio pra cá. Ficaremos em observação nos preocupe. Se qualquer que... coisa fora do comum acontecer, ela voltará ao reformatório. Agora abra para que eu possa dizer isso a ela. Minha querida Green, você melhorou bastante. Acho que já podemos te liberar para ter uma vida normal. Com acompanhamento, é claro. O que importa é que finalmente eu vou sair desse inferno. Estamos preparando tudo para você. No ano que vem você já volta para a escola. Eu, hein? Saí de um posto de trogloditas para entrar em outro. Que bom que está animada. Tenha uma boa vida, Green. Obrigado, Diretor Ray. O que, que foi? Bem... Ah, oh, eu gostei de você. Do seu estilo, sabe? Eu gostaria de ter você no meu grupo. O que acha? Tanto faço. Isso foi um sim? Não. Foi um tanto fácil Vou levar em consideração. Bem... Eu preciso saber seu nome. É menos que queira ser chamada de Senhorita Coyle. Meu nome é Green. Vamos te conhecer, Green. Três, dois, 1. G G Green Callie? É. Acho que eu vi minha amiga me chamar. eu vou lá ver o que ela quer. Vamos te conhecer, senhorita. Quero dizer, Green? E aí? Falou com ela? Falei. Ela aceitou? O nome dela é Green, Ana. E daí? Ana ah? assassina. Hum, entendi. Acabamos de receber a notícia de uma jovem que assassinou seu próprio irmão. Nossa equipe está no local agora. Não, peraí, eu não matei ele! Me solta! Green... É melhor você cooperar ou vai ser muito pior. Para de lutar e entre logo no carro. Mas... eu... Sem mais, Green. Agora! Por favor. Me desculpa, Gwen. Ei, hey, Gwen, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. É que não parece. Eu tô bem, tá legal? Eu nem sei porque você tá falando comigo. Você claramente sabe que eu sou a Green E o que tem? A assassina. Gostei da infância em assassina. Você tem problema. Eu só acredito que alguém pode mudar se quiser. Não tem problema você ter matado seu irmão, tá? Tudo bem. Eu já disse que eu não matei ele. Por quê? Ninguém oh? me entende. Todo mundo vive me culpando. Aceita. Coil. coloque ela no chão agora. Você vai para a diretoria agora. Isso é inadmissível, Cole. Se você continuar com esses surtos agressivos, eu vou ser obrigado a fazer uma petição para você. Retornar ao reformatório. O quê? Eu não vou voltar para aquele lugar. Acho que chegamos a um acordo. Acordo uma. Tá bom. Eu te vejo na detenção. Já não consigo olhar no espelho. Será que eu sou mesmo quem dizem que sou? Será que eu sou mesmo a vilã? O que foi que eu fiz para simplesmente merecer isso? Para tentar me controlar Green Você sabe que eu me importo com você E é me importando que eu digo Que eu acredito que você consegue se controlar Para não ter esses surtos agressivos Esse é o diretor do reformatório ou meu tio falando? Nesse caso os dois <risos> Querida Tá tudo bem agora o seu passado não precisa mudar a sua vida agora. Acontece que muda, tio. Eu não tenho nenhum amigo. E no momento que as pessoas descobrem quem eu sou, se afastam com as mesmas caras de assustados. E o pior de tudo, ninguém, nem mesmo você, acreditam em mim. É claro que eu acredito em você, Grain. Não acredita. <risos> se acreditasse mesmo, não teria me mandado para aquele lugar. Querida, eu não podia. Para! Você sempre dá a mesma desculpa. Mas nunca me explica o porquê de eu ter ido para lá se você acreditava em mim. Por causa disso, eu não pude ter uma vida normal. E eu nunca vou ter. E você ainda diz que vai ficar tudo bem. Mas não vai. Nunca vai ficar tudo bem. O meu futuro está destruído. Eu não consigo mais olhar para o espelho e ver aquela Green, aquela Green que adorava sorrir, aquela Green que sempre torcia para o seu irmão parar de ser daquele jeito, aquela Green que soprava as velhinhas e rezava para o papai aparecer na festa. Nunca aconteceu, mas eu era feliz. Mas agora. Eu sou apenas a garota que assassinou o próprio irmão. Mesmo que ela insista que nunca faria isso, todos parecem apenas acreditar no que querem. Eu acho que. eu vou ser pra sempre a vilã da história. Tudo vai melhorar, Green. Eu prometo. Green. Eu não quero ir. Vai ficar tudo bem. Eu espero. Ninguém tá chorando. Green? Green, você é uma inútil. Você é muito idiota. Você não serve pra nada. Por que eu não podia ser uma pessoa normal? Por que você fez isso comigo, Kevin? Por que me fez ir pra aquele lugar horrível? O que eu fiz pra merecer isso? Não. Não, não, não. Por quê? Gui, hum, espera. Aí, dona, eu vou falar de uma vez só. Ou você passa tudo agora ou você morre. Aí, cara. No que é que está pensando? aí, garota. Sai da frente, senão eu atiro. Fica longe deles. Peraí, eu te conheço. Fique longe de mim. Vocês estão bem? Sim, graças a você. Muito obrigada. Não foi por nada, senhora. Alice. Alice Race. É um prazer. Nem sei como te agradecer. Qual é o seu nome? Green. Green Coil. Fique à vontade para correr e gritar. Eu já estou acostumada. Não, não. Tá tudo bem. Eu agradeço. Eu estou indo. Desculpa o incômodo. Me desculpe, senhorita Marcy. Só so entra, Coil. Sim, senhora. Bem-vinda à detenção, senhorita Coil. Faça suas tarefas até que a detenção termine. Estarei na minha mesa se precisar. Vai ficar tudo bem. Kevin? Maninho? Droga. Você deve estar na cama, Green. Mas e você? Eu vou voltar, maninha. Te conto tudo depois. Pequena, eu vou te contar uma coisa. Mas você tem que prometer que não vai contar pra ninguém. Eu prometo. Bem, há algum tempo eu fui ameaçado. Eu fui obrigado a me tornar um assassino. Ameaçaram machucar vocês se eu não fizesse. Eu sou um assassino de aluguel. Pago pra eu matar os alvos deles. Eu não queria. Eu sinto muito. Eu nunca vou deixar ninguém machucar você. Três anos atrás. Eu não vou fazer isso. Cara, é a minha mãe. Você não vai encostar um dedo na Green. Tá, só não machuca a minha irmã. Me desculpa, mãe. Olha o que você vê, seu maníaco! Maninha. Você tem razão! Não! Me deixa, Green! Você não pode! Me desculpa! eu sinto muito, maninha. Irmão, mãe, não me deixem. Aqui, abrace ele quando se sente sozinho. Mas você vai ficar pra sempre comigo, né? Claro. Promete. Eu prometo. Você promete? Eu olhei o seu caderno, Gray. Acho que você se chamar de lixo é um problema. Me desculpe, eu só quero ver você bem, chega, green, green, não faça isso, green eu não deveria eu cansei tá eu já cansei de olhares assustados de pessoas fugindo quando descobrem quem eu sou eu cansei de insistir que eu não matei o meu irmão ele era um assassino tá legal eu prometi que eu não ia contar mas ele tinha me prometido que não ia me abandonar foi ele que matou a minha mãe e depois se matou e eu fui culpada por tudo isso e me enfiaram naquele lugar horrível por três anos. E eu nunca soube o porquê. Eu só queria ter uma vida normal. Mas onde eu vou é só... Espero não ter problemas com você aqui, Senhorita Koyo. Não tem problema você ter matado seu irmão. Pare com esses surtos agressivos. Eu cansei de ser sempre a vilã. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu sinto muito. Sente muito? É sempre assim. Todo mundo sente muito na última hora. Todo mundo pede desculpas pelo que fez. Quando estou na beira de um prédio. Deixa eu adivinhar. Eu devo desculpar todo mundo. E aí fica tudo bem. Não é assim que funciona. Eu fui a vilã por tempo demais. Ninguém acreditou em mim. E agora é tarde para acreditar. Pa... Pai? <risos> Cala a boca. Você voltou e me impediu de fazer uma loucura e isso que importa agora.